Vamos aprender agora a declarar variáveis. É, variável é muito importante no PHP, pois todos os dados serão armazenados em variáveis. Tudo que o usuário entrar no formulário, é, nome, é, todo, todo, todo tipo de dado é guardado em uma variável. Você pode, no caso, fazer um formulário para gravar o no banco de dados. Você vai receber esses dados do formulário em uma variável. É com variáveis que você vai receber mensagem de erro da validação. É... é na variável que você vai ter os dados modificados também. É com variável também que você vai ter que tipo de conexão com o banco de dados que você fez. Qual é a conexão com o banco de dados. E aí sim você guarda no banco de dados. E quando você quiser buscar isso do banco de dados de novo, é em variáveis que a busca do banco de dados vai retornar. Vai retornar a busca do banco de dados para uma variável, vai passar para outra variável para fazer aquela busca ficar legível para o PHP, e aí você dá a série de texto. Então, é, o variável é o trabalho padrão no PHP, e é a primeira coisa que nós temos que aprender. Então, eu vou criar aqui algumas variáveis, eu vou criar aqui um arquivo no NetBean chamado variável.php é, isso daqui é um nome de uma variável ilegal. Por que que ela é ilegal? Porque o nome de variável ela não pode conter espaços. Então eu vou tirar aqui os espaços da variável e botar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula também é importante no PHP. É, toda nossa declaração tem que terminar com ponto e vírgula. Então basicamente o ponto e vírgula é esse é o nome da minha variável. Essa variável recebe isso aqui, ponto e vírgula. Essa variável vai fazer isso aqui, ponto e vírgula. Eu vou fazer essa coisa, ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula é exatamente o que você está dizendo no PHP, que você acabou de dar uma ordem. Esse nome de variável, ele é válido, porém, normalmente, não se usa acentuação para evitar problemas, seja com a versão do PHP ou da forma em que ele foi compilado, ou, principalmente, quando você vai levar esse, esse código de um, um sistema operacional para o outro então é, eu realmente não conheço uma, uma pessoa que programe usando acentuação Então o nome da variável ficaria assim acento e essa variável tem um problema que é o que? É o quê? a legibilidade desse nome não é muito boa e aí eu, as pessoas acabam se levando para criar isso daqui var1 o problema do var1 é que ele não quer dizer nada tá? Então é importante que o nome da variável Você tenha uma liberdade Para você criar nomes grandes E que eles Digam o que, que aquela variável Contém Para resolver a legibilidade Dessa variável, eu tenho duas soluções Diferentes, essa daqui E essa daqui tá? Que aí, no caso seria botar o, os Underlines ou botar O meu case? que é basicamente toda vez que eu começar uma outra palavra, eu começo a primeira letra com a letra maiúscula. Isso daqui é uma decisão da, da equipe de qual dos dois padrões vai ser utilizado, tá? Nenhum padrão tem nenhuma grande vantagem sobre o outro padrão. É, tem que se decidir um padrão e seguir ele. Eu vou utilizar o underline, tá? Totalmente aleatório, eu tenho, tem lugares que eu uso o camel case e tem lugares que eu uso o Underline. Eu vou usar o Underline, ponto final. É, você pode também é, usar em variáveis let, é, números, tá? Você pode usar letras e números e Underlines. E você não pode começar com um número, tá? Para você é, utilizar o nome da variável como se fosse apenas um número, você tem que começar com o um underline. Só que aí entra de novo naquele fator. Pô, o nome da variável vai ser apenas um número? Então você vai guardar aquele número? Então não tem muito sentido o nome da variável ser um número. Tá? Então se, se a tua variável é 13, tem alguma coisa errada. Você tem que rever melhor o conceito dessa variável. Vamos entrar isso de nome de variável, pra, lógica de programação, de, de algoritmo, um pouco mais para frente. Nesse momento aqui a gente vai aprender as bases da, do, do PHP, exatamente para quando eu for falar da lógica de programação, vocês terem como escrever o, um código simples. O, e mais, outra coisa importante também, é que você pode usar maiúsculo, o próprio já está usando letras maiúsculas. Só que usuário é diferente de usuário. E vou provar isso para você. Então eu vou botar aqui, usuário é igual a Pfeiffer. E usuário é igual a André. E aí eu vou dar um eco em usuário. E aí, eu vou dar um eco em usuário. No caso aqui, eu vou dar um eco e um br. Eu, eu, eu vou entrar em, em série de texto em outro vídeo, tá? Mas aí, para exemplificar, eu vou fazer isso. Então, eu tenho aqui o meu o meu diretório PHP online no navegador. Vou botar aqui variável. Então, você vê que tem ali Pfeiffer e André, tá? Então, são duas variáveis diferentes com dois valores diferentes. Acho que eu não preciso falar, evitem a todo custo isso, esse tipo de uso, tá? É, o case, ele não vai levar você a usar isso, mas evite a todo custo esse tipo de uso. Deixa eu só botar aqui o nome da variável, de novo aqui, nome da variável. Novo aqui, número 13 underline 13, que seriam usos é, legais de nome de variável, que eu vou salvar isso daqui vou dar aqui um, um git status aqui no meu diretório, ele vai falando, ah, tem, um, tem um arquivo que você modificou, aí eu vou botar um git add variável .php, git commit, traço m, ensinando variáveis e git status, estou limpo é... e vejo vocês no próximo vídeo.